Olá, meus queridos, como vão? Tudo bem? Eis-me aqui novamente, professor Arnaldo Paula, de Língua Portuguesa, agora para corrigir a prova B, Gabarito 1, Banco do Brasil, realizada em 23 de 4 de 2023. Na correção da prova A, eu falei dia 24 de 4 de 2023. Estou me corrigindo aqui na correção da prova B. A prova foi realizada no dia 23 do 4 de 2023, tá bom? Só corrigindo o equívoco da gravação anterior, da correção anterior, que foi da prova A. Agora vamos à prova B. Primeira questão... Vamos avaliar sempre aqui a partir do nosso método dos 50, o trecho que explica o modo como se elabora uma fake é. Então aqui nós temos uma questão de compreensão textual. vamos resolver de acordo com o que está no texto. Vou apontar logo a solução para o problema e depois eu vou só o texto para confirmar. Como se elabora a maneira de se elaborar uma deep fake? Está aqui na opção C. Ó. A prática costuma utilizar um vídeo de referência e a face ou corpo de uma pessoa que não fazia parte do vídeo original. Criam-se áudios fa falsos, fazendo a inteligência, a inteligência artificial aprender como uma pessoa fala e, a partir daí, obter uma montagem com outras falas, inclusive alterando lábios. Tudo isso é encontrado no parágrafo 3. Aqui, ó. Deepfake pode ser definida como a criação de vídeos e áudios falsos por meio da inteligência artificial, explica a especialista de segurança cibernética e fraude. Aí ela diz como a prática costuma utilizar um vídeo de referência e a face ou corpo da pessoa. Corpo da pessoa. Na progressão temática, depois de criar novas tecnologias, que permitem a produção de vídeos falsificados, as deepfakes, parágrafo 4, desenvolvem-se desenvolve a ideia de que? Então, na progressão, temos de observar uma questão de gradação, de questão progressiva dentro do texto. Dentro do texto. Se é dentro do texto, compreensão textual novamente. Essa progressão, queridos, nós vamos encontrar aqui, ó, na opção A, os usuários devem reduzir a postagem de fotos, olha a progressão, áudios ou vídeos, para evitar alimentar a produção de deepfakes. Viu a ideia progressiva? Eles vão reduzir a postagem, as postagens de fotos, áudios, vídeos, Aí, a partir disso, olha o progresso. Vão evitar alimentar a produção de deepfakes. Então, a progressão temática, depois de citar as novas tecnologias que permitem a produção de vídeos falsificados, as deepfakes, desenvolve-se a partir desta ideia aqui. Tá bom? Próxima questão. Questão número 3. Olha o que precisamos. Ó. No trecho, alimentar a inteligência artificial e engendrar deepfakes, a palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo do sentido engendrar significa arquitetar engendrar significa arquitetar, então resposta, opção A, próxima questão no trecho que como a tradução indica é tão bem feita que por estudar, revisar exercitar, eu sei que é valor semântico de conectivo. Então que, ó, que como a tradução. É, indica é tão bem feita que pode enganar. É tão bem feita que gera uma consequência. É tão bem feita que gera esse problema. Então, a ideia de consequência. Tão que, tanto que, tamanho que, tem essa missão de estabelecer valor consecutivo. Então, a ideia de consequência. Próxima. Número 5, de acordo com as regras de concordância verbal, opa, eu sei que é uma questão de concordância verbal, ó. Da, no, a, da norma padrão da língua portuguesa, a palavra destacada está empregada corretamente. Precisamos marcar a opção correta no quesito concordância verbal. Opção A, no mundo dominado pela tecnologia, conferem-se aos softwares de manipulação de dados de dados importantes, de dados, perdão, importante papel no processo de controle da informação. Importante papel no processo de controle da informação é conferido aos softwares de manipulação de dados. Então, aqui vai concordar com importante papel, termo singular, então, conferir-se não é a letra A. Em todos os estudos comportamentais, atribuem-se aos jovens uma dependência. Então, uma dependência crescente das redes sociais é atribuída. É atribuída. Então, atribui-se. Atribui-se. Concordando com uma dependência crescente no singular. E não atribuem-se. Opção C, ao receber algum vídeo suspeito de deepfake, recomendam-se alguns cuidados. Ou seja, alguns cuidados são recomendados. Ó, Plural, plural. Opa, a letra C está direita. Mas vamos à D e à E. Para identificar se os vídeos falsos apresentam cortes entre uma palavra e outra, ou outros defeitos de indicação, necessitam-se... Ó, Verbo necessitar. É verbo transitivo indireto, mais a palavra C. Neste caso, a palavra C vai ser pis. O que é pis? Pronome indeterminador do sujeito. Aí, a palavra C como pronome indeterminador, como pronome indeterminador do sujeito... Indicará que este verbo transitivo indireto deve se manter na terceira pessoa do singular. Então, necessita-se. Necessita-se. Então, a D é errada. É. Uma das formas de identificar a manipulação de vídeos é considerar o contexto para avaliarem-se com muito cuidado se as falas... Ó, Avaliar isto, se as falas dos personagens, dos personagens mantêm coerência com a realidade. Aqui nós temos um sujeito oracional. Quando houver sujeito oracional, o verbo vai ficar no singular. Quando houver sujeito oracional, o verbo vai ficar no singular. Quando houver sujeito oracional, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular, ok? O verbo vai ficar no singular, não irá para o plural. Então, confirmada a opção C como solução para o nosso problema. Tudo bem? Próxima questão. Sempre avaliando pelo nosso método dos 50. De acordo com as regras de concordância, então, de acordo com as regras de concordância nominal. Pelo R, a questão é de concordância nominal. Da norma padrão da língua portuguesa, a palavra destacada está empregada corretamente. Então, temos de marcar a opção correta. Opção A, a necessidade que as famílias têm de economizar recursos... E o desejo de conseguir emprego são causadoras, então, a necessidade feminino, o desejo masculino. Então, não pode ser causadoras, mas sim causadores. Na relação feminino-masculino, masculino-feminino, vai sobressair o masculino plural. Então, não é a letra A por conta disso. A correta instalação de rede elétrica e a qualidade do material utilizado na construção dos prédios são básicas. Então, a correta instalação e a qualidade, opa, dois elementos femininos. Então, básicas está no feminino e plural, opa, cabe, cabe, mas vamos esperar as outras. A fraude na veiculação de, da informação... E o prejuízo que fake news causam no debate das grandes questões nacionais são imperativas, ó, fraude, a fraude. E o prejuízo, feminino, masculino. Então, imperativas, não, imperativos. As empresas fabricantes de produtos que empregam alta tecnologia e os profissionais, ó, as empresas, feminino, os profissionais, masculino, atentas não atentos é os estudiosos na área de tecnologia e de comunicação e as empresas ó, os estudiosos masculino plural as empresas feminino plural então interessadas não interessar dois confirmada então a resposta com a letra B bravo questão número 6 B bravo próxima questão Próxima questão, a questão número 7. Vamos observá-la aqui, usando o nosso método de 50. No texto, o referente da palavra destacada está corretamente explicitado entre colchetes no trecho do... Vamos lá. Temos aqui, então, por estudar, revisar e exercitar, uma questão de coesão textual. Uma questão de referenciação. Então é bater o olho no texto e identificar a resposta. Já vou adiantar, gente, que a resposta está aqui na opção E. Não precisam de tanto conhecimento e tecnologia para aplicar seus golpes. Quem aplica golpes, gente? Criminosos. Mas vamos confirmar lá no texto? Lá no parágrafo 5. Olha só, já está até aqui, ó. no entanto, os criminosos não precisam de tanto conhecimento e tecnologia para aplicar seus golpes. Golpes de quem? Dois criminosos, viu? Pronto, de forma clara, de forma objetiva. Questões assim, vou direto, mas vou confirmar, obviamente, justificando a resposta, mas vou direto à solução do problema, tá bom? Então, questão número 7, opção E. Próxima questão. Nosso método de 50, de acordo de acordo com a norma padrão da língua. Então, vamos saber que é uma questão de gramática da língua portuguesa. O uso do acento grave indicativo de crase. Então, por estudar, revisar e exercitar, eu preciso saber regra de crase. O uso obrigatório, gente. Temos uso obrigatório, não uso e uso facultativo. Então, uso obrigatório do sinal indicativo de crase. Opção A. A capacidade criativa do de um, do brasileiro é um privilégio que leva soluções favoráveis a empresas, substantivo plural, e o antecedente singular sem sinal de crase. Então descarta a letra A. Opção B: a segurança em saúde e a violência são temas que a maioria da, da população considera como os maiores obstáculos a serem superados. Aqui, verbo, diante de verbo, sem sinal de crase. Descarta. Opção C, as ações de inclusão social colocaram o nosso país em um patamar superior em relação a outros. O a singular, o termo seguinte masculino, plural, sem sinal de crase. D, o objetivo das instituições que se preocupam com o bem-estar de seus funcionários é, é ajudá-los a cuida, cuidarem, ó, verbo, diante de verbo, sem sinal de crase. Agora vamos à letra E, os empresários passaram a dar mais atenção à função, vou trocar função, palavra feminina, por funcionamento, palavra masculina. Dar mais atenção ao funcionamento. Então, ao na referência masculina, crase na referência feminina. Então, confirmada aqui a opção E. Dar mais atenção A. Atenção A. Atenção, pede a preposição A, rege a preposição A. Função, substantivo feminino, admite o artigo feminino A. A mais A, o A com sinal de crase. Opção E, confirmada. Tudo bem? Nona, de acordo com... Com a norma padrão da língua portuguesa, o emprego da vírgula está correto. Ou questão de vírgula, questão de pontuação, muita atenção, muito cuidado. Tá bom? Emprego correto. Então, por isso, dá a revisar e exercitar. E sei que é uma questão de pontuação. Preciso saber as regras de pontuação. Vamos lá? Os produtos comercializados nos mercados deverão apresentar embalagens adaptadas em seus rótulos. Até o próximo ano, atendendo, opa, atender a alguém, atender a algo. Então, não posso ter vírgula separando o termo do seu complemento. Não posso ter vírgula separando aqui o termo, o verbo do seu complemento. Então, não é a opção A. A tabela de informação nutricional sujeito passará verbo... Também não se usa a vírgula separando o verbo do seu complemento. Descarta a opção B também. As indústrias alimentícias estão sendo obrigadas pelos órgãos fiscalizadores a se adaptarem, a se adequarem, melhor dizendo, à legislação em rigor para que não sejam multadas. Aqui faltou uma vírgula. As indústrias alimentícias estão sendo obrigadas pelos órgãos fiscalizadores, vírgula, a se, ad, a se adequarem. Pelos órgãos fiscalizadores, esse termo explicativo fica entre vírgulas. Obrigadas a se adequarem pelos órgãos é, fiscalizadores. Então, como é um termo explicativo aqui, fica entre vírgulas. Então, não é a opção C. A partir da promulgação da lei, no próximo ano, os rótulos de alimentos e bebidas deverão esclarecer os consumidores sobre a existência de substâncias alergênicas. Então, a partir da promulgação da lei, no próximo ano, nós temos aqui uma expressão adverbial, iniciando o texto, uma expressão adverbial antecipada. Se a expressão adverbial estiver antecipada, vírgula depois dela. Então, a princípio, a D está certa. Só para confirmar tudo, vamos a E. Vários economistas eh, recomendam que os consumidores, vários economistas rec recomendam isto. Aqui é um verbo transitivo direto e aqui nós temos um objeto direto em forma de oração. Não se usa a vírgula separando o verbo do seu complemento. Então, a letra E também está equivocada. Resposta, opção D, delta. E a última questão da prova B, gabarito 1. Questão número 10. Vejam só. Utilizando o nosso método dos 50... O pronome oblíquo átono em destaque está empregado de acordo com a norma padrão em. Então, por isso da revisar e exercitar, eu sei que é uma questão de colocação pronominal. Convidaremos-lo. Aqui nós temos verbo no futuro. Então, o certo é convidar-lo-emos. Convidar loemos mesóclise com verbo no tempo futuro. Então, não é a letra A. B. Aquele funcionário que foi aprovado no exame seletivo de uma instituição para o cargo de tecnólogo estava em dúvida em aceitá-lo. Tranquilo. Preposição em me permite colocar a próclise em o aceitar ou a ênclise em aceitá-lo. Então, a princípio, a B está legal. Vamos às outras. Os profissionais da informática, ao serem entrevistados sobre sua carreira, nunca, nunca, advérbio. Advérbio pede próclise, então a C, incorreta. D, quando os produtos tecnológicos mantêm-se... Olha aqui o quando. Conjunção, vai pedir a próclise. Quando... Os produtos tecnológicos se mantêm. Se os pesquisadores especializados em consertos de computadores ou outros dispositivos eletrônicos conservarem-se outros, pronome indefinido, pede também a próclise. Opa, perdão. Pede também a próclise, o pronome anterior o verbo, então a letra E também eu descarto, vou ficar com a opção B bravo, corrigida então a prova B, gabarito 1, prova do Banco do Brasil Organizadora 6 Gran Rio do último domingo, 23 do 4 de 2023